Como eu tinha falado no vídeo anterior sobre monopé e cabeça hidráulica, tem um negocinho chamado plate de engate rápido, e é basicamente sobre o que eu vou falar hoje no videozinho muito mais rápido e coeso do que normalmente é. Não tô falando que eu sou uma pessoa que rola muito, mas é que hoje vai ser mais tranquilo. Para início de conversa, sim, eu tô com a mesma roupa do que o vídeo passado porque eu tô gravando esse cinco minutos depois de ter gravado o anterior. Me perdoem por isso. O que eu vou falar hoje, como eu já tinha comentado, é sobre isso aqui. Um plate de engate rápido. Rapidamente, o que é um plate de engate rápido? plate de engate rápido é algo que você bota na cabeça do seu tripé, monopé, whatever, e ele tem esse platezinho prata aqui que solta. E como ele solta você pode colocar ele em outros lugares. Ah, mas por que, mano? Tipo, eu já tenho um desses. Eu sei que pode estar parecendo idiota, mas ele funciona assim. Se você tem um tripé, um monopé e um estabilizador, provavelmente os três têm uma cabeça diferente e um plate diferente. Então um plate não encaixa no outro. O que é um saco. Às vezes durante a cerimônia eu tinha que pegar a minha câmera, tirar do meu estabilizador e botar no meu monopé. Mas pra tinha que ir lá, desparafusar um negócio e parafusar o outro e botar. Sendo que é muito mais fácil você ter um desse, que é basicamente um plate universal. Que ele é um plate do modelo 501 HDV, da Manfrotto. Acho que, se eu não me engano, esse é o padrão da Manfrotto mesmo. Então quando você tem um desse, você pode substituir ele tranquilo. Eu consegui usar ele tanto no meu monopé quanto na minha câmera e eu deixava essa parte preta de metal no meu estabilizador então eu só precisava tirar a parte prata e mudar de um lugar para o outro com a base do engate rápido preso no plate do monopé eu não preciso mais me preocupar com ele agora tudo que eu fizer com o meu monopé vai passar primeiro pelo meu plate então por exemplo eu pluguei esse plate no meu celular estou filmando no meu monopé Tururu, parará, caramba, filmagem. Aí tem uma hora que eu penso, hum, quer saber? Eu vou ligar em outro equipamento meu. Desconecto daqui, pluf, liguei ele aqui. Simples objetivo. Eu não preciso de parafusar nada, eu não preciso de esquentar a cabeça com nada. E assim, isso aqui é 100 reais. E ele funciona em praticamente tudo, a não ser que o padrão do monopé, tripé o estabilizador seja totalmente diferente. Existem também muitos outros modelos de engate rápido, tá? Tem um que é de ganchinho, tem um outro que você tem que apertar e puxar. Esse aqui é o que eu comprei da Maxi Grua e ele me supre pra caramba, assim. É muito bom você ter pelo menos um desses se você tiver é, uma quantidade grande de equipamento, assim, que você tem que ficar alternando de uma coisa para outra. Porque só Deus sabe que durante uma cerimônia não dá para trocar isso rápido. O vídeo de hoje foi extremamente mais curto do que o normal, mas é porque eu precisava mesmo falar sobre plate de engate rápido, e eu espero realmente que isso aqui ajude alguém, porque me ajudou muito, muito, muito mesmo. Eu passava uma raiva desgraçada durante minhas filmagens por causa dessa troca de cabeça, hoje em dia não, porque eu só uso gimbal, eu só levo a minha mochila com gimbal e nada mais, mas quando eu usava tripé, monopé estabilizador, mano... Isso aqui, salvou, isso aqui salvou minha vida demais. De algum dos dois lados vai estar passando as redes sociais, tanto minhas quanto da Estaca Zero. Você pode lá dar uma olhada, ver os nossos trabalhos e ver quando vai sair um vídeo novo. Se você quiser, claro. Eu sou o Jota, esse foi o Jota e até semana que vem. Que eu prometo que vou estar com outra roupa e vou falar sobre outra coisa que não seja cabeça, e monopé e plate.